Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim meus amigos! No nosso vídeo recente aí, nós trouxemos para vocês alguns recursos que os menus novos do Street Fighter 6 trarão para nós jogadores e comparamos aí com algumas coisas relacionadas aos jogos antigos e tal e tivemos também um vislumbre da lista de comandos de cada um dos personagens e é isso que nós vamos mostrar para vocês aqui agora, pois nós trouxemos uma lista com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 Com movimentos aí do Jaime, do Ryu, do Luke e da Chun-Li Eu peguei nesse canal aqui, ó John Shoryuken Que vocês podem acessar lá depois também Pra poder ver, dar uma moralzinha Deixar um like aqui no vídeo e tudo Se inscrever se quiserem também, né? Poder acompanhar o conteúdo do cara Então assim, todos esses quatro vídeos que eu vou mostrar pra vocês Eu peguei no canal dele, beleza, pessoal? Então vamos lá, ó A gente tem aqui inicialmente os movimentos do Jaime Como a gente viu lá no nosso último vídeo Essas abas aqui, ó a gente tem os movimentos especiais, nós temos aqui as super artes, os movimentos únicos, os agarrões e os movimentos comuns, beleza? Então eu vou deixar o vídeo tocando aqui e a gente vai acompanhando juntos cada um desses movimentos que, eles vão fazer, que ele vai fazendo Porque ali, além dos comandos né, que a gente tem aqui do lado esquerdo, tem esse videozinho do lado, como vocês podem ver Mostrando o que ele faz em cada uma dessas execuções, né, no caso então é bem interessante, ó, aquela voadorinha aérea que a gente viu ele fazendo também Ele fez um pequeno corte Olha, ele dá um salto ali e desce no personagem também, que leva pra combos, a gente viu Essa rodadinha aqui também é um super arte dele Bem interessante Isso ali foi um Stance que eu não entendi muito bem Passou rápido, parece que o vídeo tem alguns pequenos cortes assim meio esquisito. A gente meio que se confunde Aí ó, a primeira super arte que a gente já viu ele utilizando em combos aí Que a gente trouxe pra vocês em termos de gameplay e tudo é a segunda super arte ali, que ele dá um boost com essa bebidinha dele, essa bebidinha especial. E também o super arte nível 3, né, mano? Que é da hora pra caramba, bem cinematográfico. Uma variação um pouco diferente essa dali, porque tem uma que ele pega no pescoço do personagem. E uma outra coisa que eu, que eu até esqueci de comentar no primeiro ali dos Special moves do ladinho ali no final, mostra uma barrinha verde, que seria a barra de drive, entendeu? A quantidade de drive que a gente gasta utilizando aquele movimento. Aí, galera, ó, são os movimentos únicos que a gente comentou no nosso vídeo recente, que a gente tava meio na dúvida, só, é, sem saber o que que era, na verdade, né? Então aqui agora a gente tá tendo um vislumbre do que são esses movimentos únicos de cada um dos personagens, ó. Ó o Jamie com o cabelão solto ali, depois que ele, né, ingere as quatro bebidinhas dele. Aí são os trolls, né, que são os agarrões do personagem. Nice. E aí são os movimentos comuns, vamos dizer assim, né? E ali a gente tem a quantidade de barra de drive também que ele utiliza nesses movimentos Bastante interessante Os movimentos no caso aí utilizando basicamente o que? o Drive Impact, Drive Rush, o Parry e tudo mais ó. Tem ali o iniciador de combo ali, ele usa o Drive Rush também e tal Ó, na verdade tem um menu a mais, ó Que da hora mano, tem um menuzinho a mais ali Na verdade não é um menuzinho a mais, desculpa pessoal É porque ele trocou pro Modern ali, ó E aí ele tá mostrando como são esses movimentos de forma fácil, entendeu, de utilizar e agora, pessoal, vamos lá agora pro nosso querido Ryu aqui, pra gente poder dar uma conferida nos movimentos especiais dele também. Na verdade, em tudo que o Ryu tem, né? Então só lembrando, como eu tava comentando agora há pouco, não é que tem um menuzinho novo não, é porque eu não vi, eu reparei depois. Ele troca pro controle Modern pra gente poder ver como é fazer os combos, os negócios assim de maneira fácil, só apertando pra frente um botão apenas, entendeu? Então bora lá ver os movimentos agora do nosso querido Ryu. O Hadouken normal, o Shoryuken Olha ah lá, ó, a barra verde que eu falei com vocês ó, Que é a quantidade de drive Que ele gasta ao utilizar esse movimento Amplificado, vamos dizer né? A bica que ele utiliza também ó Aquele Hadouken lá Um pouco diferente, né que ele dá aquele carregamento ó, Mais aquele, aquele carregamento que a gente viu Ele utilizando também nos vídeos Para poder emendar combo Os super arts ali Nossa, muito da hora a, a animação do super art, né bicho Nossa, ficou muito cinematográfico Realmente muito bonito Agora, os Unique Moves do Ryu são movimentos de assinatura do personagem, cara, basicamente. Muito legal, né, cara? Muito legal eles terem feito essa separação. Porque realmente, pessoal, eu não tive tanto contato quanto eu gostaria com Street Fighter V, por exemplo. Street Fighter 4 até que eu joguei um pouco mais. Então, realmente, não me lembro se tinha. Mas eu vi que algumas pessoas responderam nos comentários do último vídeo e também, do vídeo mais recente que a gente fez, né? Aí, os Trolls do Ryu. Nice. Aí os movimentos, ó, Drive Impact, ali ele tancando o golpe no um personagem Quantidade de barra de Drive que gasta ali também, ó O Parry ali, ó, que vai gastando continuamente à medida que você segura ó, O Drive Rush, ele gasta uma, mas se você faz um ataque e usa em seguida, você gasta um pouco mais E aí o que você pode fazer utilizando o controle Modern, ó Você aperta só pra baixo um monte de botão, pra baixo um monte de botão ali também, no caso forte, né e aí ele termina com a super arte nível 3. É, mano. Eu acho que a gente vai ter algumas desvantagens aí ao utilizar esse controle modern. A gente vai falar sobre isso melhor em um vídeo aqui no canal, quando o Alan estiver comigo aqui também. Mas vamos lá, ó. Agora nós vamos dar uma conferida nos movimentos do nosso querido Luke. Vamos lá. Ó, aquele tiro com o braço que ele dá, muito da hora. Ó, se você aperta o botão de soco duas vezes, ele dá dois. Né? Boa. Nice. Ó, oh, que legal, mano Ele tem realmente um... um uma, uma extensão, vamos dizer Desse comando, né Porque ele faz o comando, igual ele aperta soco ali duas vezes e ele faz uma pequena extensão Desse comando dele aí, da hora, cara Eu até tinha comentado Num vídeo recente que o Luke, ele é o personagem Que tinha menos me atraído Vamos dizer assim, saca Mas depois eu tava vendo isso aqui, antes até mesmo da gravação Eu vendo esses movimentos dele tem algumas coisas bem legais, cara, do Luke. Ó, super arts aí, ó. Super arte nível 2 que ele tá usando. A primeira a gente acabou de ver que foi um monte de soquinho. Um monte de tiros, né? De soco que ele faz, que é o projétil dele, vamos dizer. Ó, super arte nível 3. Da hora pra caramba, mano. Nossa senhora. Afunda a cara do personagem no chão ali, basicamente, né? Aí, ó, os movimentos únicos agora. Os ataques de assinatura do nosso querido Luke. Boa os dois soquinhos ali, pá. Deu um pequeno corte, um combinho ali de três hits com o botão fraco, médio e forte. Ó, baixo chute médio, baixo soco forte. Ó, mano, só apertando só médio ali, só só soco médio. Aí os throws delay, né, que são os agarrões. Nice. E agora os common moves, né, que eles falam aqui, que a gente tinha visto, né, no caso. Deve estar basicamente nessa ordem, mas eu estava vendo que estava, estava certinho a tela aqui, pessoal. Beleza, a gente está vendo agora o Drive Rush que a gente tinha visto. Agora ele dá um ataque e usa o Drive Rush em seguida para poder continuar o combo, né? Fazer uma continuidade dele aí. E agora, mais uma vez, a gente vendo o controle Modern em ação, né? Nice. Beleza. Agora o último aí ó, é que ele utiliza o especial nível 3, né? O Super Art nível 3, quando ele aperta só o botão forte. E por fim, meus amigos, mas não menos importante, bora dar uma conferida aqui agora nos movimentos da nossa querida Chun-Li também, rapaz. Vamos lá. Ó, Kikoken. A Saraivada de chute ali dela também. A gente tem um amplificado ali, como a gente pode ver, que gasta duas barras de drive. Tem o, a, o característico da gente apertar o botão mais ali pra ela poder continuar chutando. Nice. Isso é um overhead, né, mano? Esse ataque dela é muito da hora. Essa voadorinha pra cima dela aí também achei muito legal Inclusive no jogo das tartarugas ninja eles implementaram isso na April Em referência a Chun-Li, ó Super artes dela aí também Ó, no ar, bacana Nossa, cara, é muito da hora, né? Nível 2, agora a gente vai pro nível 3 Super artes nível 3 dela A gente ainda vai trazer um vídeo, pessoal Com todos os super artes dos personagens aí Com qualidade melhor pra vocês e tal é, pra gente poder até mesmo vislumbrar em termos gráficos isso, e tudo isso acontecendo, sabe? Porque tá muito bonito, tá muito bonito Então a gente vai trazer todos os super artes numa qualidade top pra vocês ainda Aí os ataques de assinatura dela, os pulinhos com os pisão ali na cabeça do personagem Tem um pulinho na tela também, lá, ela vai fazer agora São movimentos assim bem específicos do personagem que a gente conhece da franquia Street Fighter e há muito tempo Bem da hora mesmo Ó, os extensos dela ali, ó Tá mostrando, ó Faz o um movimento de stance, A gente aperta o botão E ela faz um movimento diferente Com base no botão que a gente aperta, né? Lá, soco fraco, médio, forte, chute também e tal Quando a gente faz o extense A gente aperta um desses botões que tá sendo mostrado Ela faz um movimento diferente Isso pode confundir bem o personagem ali Entendeu? Fazer um mind game bem legalzinho Pá Agora os agarrões aí acontecendo Boa Tem três tipos ali diferentes ó, que massa Ah, porque tem no ar também Da hora, da hora Show. E aí agora os ataques comuns, né, vamos dizer Onde ela, onde ela tá demonstrando os, o Drive Impact dela e tudo, né O Drive Parry, Drive Rush Ó, o Drive Rushzinho Ela vai dar uma porrada agora e cancelar no Drive Rush Ó, pra poder continuar o combo ali Ela gasta mais barra de Drive E agora o controle Modern em ação também, cara Nossa, é, pouqu é pouquíssima coisa que tem nesses, nesses controles do Modern ali, né, pessoal Então assim... Eu acho que vai ser uma desvantagem muito grande utilizar esse controle. A gente ainda vai, como eu disse, né, discorrer um pouco melhor sobre isso. Mas é isso, meus amigos. Esses foram todos os movimentos especiais aí de Ryu, Luke, Chun-Li e Jamie para que vocês pudessem conferir. Tá bem legal os personagens, cara, tô gostando muito de tudo que tá sendo mostrado. Agora só falta eles liberarem para nós, nosso querido Gaio e também pelo amor de Deus, trazer mais personagens pra gente aí. Tô louco pra poder ver o Ken, ver a Kami, Sagat, Blanca, todo mundo, cara. Quero ver como é que eles ficaram em termos gráficos aí e como é que eles vão trazer os movimentos dos personagens, né? Claro que a gente vai ter muita coisa parecida com os jogos anteriores. Isso é uma coisa que eles não podem mudar, vamos dizer assim, que é bem característico de cada um. Mas tá ficando muito legal, pessoal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de cada um. Desses movimentos aqui dos personagens Se vocês estão curtindo tudo que está sendo mostrado Eu vou adorar ver os comentários de todos E não se esqueçam de é deixar o seu like se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos Vou ficando por aqui Um beijo para todos vocês Até mais E fuemos meus amigos